Como é que é a malta do Aço? Bem, vamos lá continuar aqui o tema do .gt Blue Edition White Rims. Ainda não é a cor do Yuri, mas não se sabe se não uh, virá a ter. Bem, se vocês têm seguido os vídeos, têm seguido o tema, viram que eu fui ao Rosa, ao amigo Rosa, HR Garage Electrocar Expert, e ele deu uma listagem de coisas que o carro precisa e como combinado eu este tema quero mostrar tudo o que vamos fazer nele porque no outro senti que não o fizemos corretamente então eu vou já pedir a Auto Parts. Uh, já lhes mandei a lista que o Rosa me deu uh, já chegou aqui algumas coisas que eu vou mostrar peça a peça quanto é que custa para que se tu que tens um GT e queres recuperar tu que estás entusiasmado e estás a pensar em comprar um que era tu que até era um carro que não te entusiasmava muito e agora está-te a chamar ali a atenção de ser turbo e tal uh, já tens ideia de quanto é que custa as peças que Pá, se os carros tiverem mais ou menos a mesma idade e o mesmo tratamento, vais necessitar porque o Punto GT tem um historial de donos muito maus para eles. Portanto, a falta de manutenção, etc, por norma, estas coisinhas que eu vou mostrar vai-vos fazer falta. Então vamos começar por uma coisa que o Rosa me pediu, foi a bobine de ignição. Eu vou aqui abrir as caixinhas para vos mostrar efetivamente a peça e o item em si. E pronto, aqui temos a bobine de ignição onde vão ligar para dar a, a faísca é uma capa e eu vou vos dizendo preço a preço que assim fica mais fácil a bobina de ignição custou 87 e lembrando tudo material auto parte vou pôr aqui de parte e se a gente mandou vir a bobina das velas o que é que a gente precisa dos cabos de velas ah Yuri mas porque é que não metes uns cabos mais do barrote. Malta, é, não, não sinto necessidade. Pelo menos por agora, se mais tarde sentirmos essa necessidade, se aumentarmos de tal forma a potência que se, que, que se venha a verificar ser necessário, a gente faz essa alteração. Por agora, eu acho que cabozinho preto ah, vai ficar ali tipo de cabo bobinzinha nova, ali tipo de orige o carro vai ficar com um aspecto mesmo brutal. Temos aqui mais os 4 cabinhos de velas. E agora o preço? E o preço dos cabos é 18 euros e 11 cêntimos da marca F. Seguimos para aqui. O que é que isto é? Isto é, ah, isto é o sensor NOC. Não conseguimos arranjar Bosch. A Auto Parts não conseguiu arranjar Bosch. Arranjámos da Faceit. Isto é o sensor NOC. Era uma das causas que o carro falhava. E eu nem há muito tempo falei com um rapaz com um .gt que me disse o meu carro está a falhar e tal não sei como é. eu ainda não tinha lançado o vídeo mas disse, olha eu já fiz assim e assim, o meu mecânico fez este teste, testa lá, e o rapaz testou, meteu um novo e disse, epá, olha, era mesmo o sensor nó metiu um novo e tal, ficou mesmo bacana portanto, aqui já estamos uh, a ajudar malta que precisa e às vezes a ver, a ver os vídeos uh, safa alguma coisa e o sensor nó custa, ora, sensor de detonação, 26 euros e euros Cêntimos. também se precisarem para o .gt, pá, eles costumam instalar, vocês viram o meu, estava tá, todo instalado, mesmo que não precisem já, já, já, já, já não se perde nada em trocar e ficam com as coisas garantidas. Agora passamos à secção do lado esquerdo, vosso lado direito, meu lado esquerdo, à secção Bosch, e o que é que temos aqui? A sonda lambda, também novinha, novinha, porquê? Porque a outra que está lá, a tá velha, o carro é velho, eu lá sei se andaram a tirar e a meter, e não, pá, não sei o historial, mandámos ir uma sondazinha Bosch, que é o que lá manda, Ainda não conseguimos arranjar esta Bosch, mas acho que conseguimos, vamos pedir Bosch, e esta é uma delas, e ela custou, ora, sonda lambda, 98 euros e 89 é caro, é, mas é de marca, é Bosch, e tem sempre provas dadas. Vamos à última caixa Bosch. Isto é o quê? É o regulador do alternador. O meu estava com muito mau aspecto, Rosa disse logo comigo, tu vais ter que trocar isto. Com isto fora é muito mais fácil mudar e vamos trocar já. Então temos aqui um regulador do alternador, também Bosch, marcazinha a patrão, para o nosso GT ficar impecável. Bem malta, Fiquem atentos que eu também mandei vir mais coisas que o Rosa me pediu, apoios de motor, kit juntas, mais algumas coisas que vai ser lançado num próximo vídeo, ok? Fiquem atentos, eu acho que este conteúdo está a ser brutal, há aí novidades a abrir, há aí parcerias que estão a chegar, há coisas a anunciar, fica atento, fica atento, vai, um grande abraço, ah, lembrando, eu na descrição vou deixar a referência de cada item, vocês Copiam a referência, vão ao site da Auto Parts, escolhem por referência e colam. Aparece logo a peça, é só adicionar ao carrinho e mandar vir Fiquem bem malta, um grande abraço e um grande... GAS! <risos>